Queria começar por agradecer ao Presidente Lula ter escolhido Portugal como a sua primeira viagem bilateral após a sua eleição e ainda antes de tomar posse. O mundo tinha muitas saudades do Brasil, precisava que o Brasil regressasse à defesa dos valores da democracia, ao combate contra as alterações climáticas, à defesa do ambiente, aquilo que é a proteção e a defesa da cultura. Portugal tinha muitas saudades do Brasil há muito tempo que não estamos juntos e eu pessoalmente tinha muitas saudades do Presidente Lula. E por isso quero agradecer muito esta oportunidade de aqui estar a recuperar o tempo que perdemos, o tempo em que estivemos afastados e temos muito a fazer em conjunto. Este ano celebram-se 200 anos da independência do Brasil é uma história muito bonita, de um país fantástico e um país de que Portugal se orgulha de ser irmão, de ser amigo e com quem quer construir o futuro em conjunto. E tenho a certeza que a partir do próximo dia 1 de janeiro vamos voltar a ter o Brasil perto de nós e vamos continuar esta caminhada que há 200 anos começámos entre duas pátrias independentes e que já há uns séculos tínhamos em comum. Presidente Lula, muito obrigado pela sua visita. Vamos em frente.